Oi, 3 mil inscritos no YouTube. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Ivan Sangueto, muito agradecido por acompanhar o canal. É um vídeo curto e é um vídeo de agradecimento. Quem acompanha o canal sabe que de vez em quando, quando a gente chega em, em alguns né, limites aí, eu gosto de trazer um vídeo para contar algumas coisas. 3 mil inscritos no YouTube, o que é muito legal. E o YouTube me informa também que são 3 mil inscritos, corresponde a 25% do público. Ou seja, outros 75% acompanham os vídeos e não estão inscritos. Fazendo as contas, 3 mil inscritos, outros 9 mil que acompanham, total 12 mil pessoas, teoricamente, acompanham os vídeos. Pô, é brincadeira, 12 mil pessoas? Né? poder compartilhar esses conhecimentos todos aí com 12 mil pessoas, é muito legal, é muito legal. Então, muito agradecido, muito agradecido. Né? O canal vai crescendo aos poucos, mas melhor do que isso é que as pessoas começam a se entusiasmar e fazer os sistemas e, e fazer modificações em suas próprias casas. Né? Alguns com a intenção aí de de fortalecer o conhecimento e replicar o conhecimento para a comunidade. Muito legal. Vamos conhecer um pouquinho dos números do, do YouTube. Então são aí 12 mil pessoas, 3 mil inscritos. No, no dia de hoje, 3.013 para ser mais exato. Hoje é 22 de dezembro. Dia 20 de dezembro, dois dias atrás, nós chegamos nos 3 mil. 20% do público é feminino, 80% é homem. A faixa etária, de 25 até 64 anos, 98% do público. Então, 98% entre 25 e 64. Desses, 38%, quase 40%, de 35 a 44 anos. Então, a gente sabe que a, o grosso do canal, ou a, a maior audiência do canal, está lá dos 35 aos 44, são homens legal? Pessoal, a vocês, muito agradecido. Que mais 12.225 horas, 12 horas de vídeos já assistidos. Fazendo as contas dessas 12.000 horas, se fossem 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, isso daria um ano e 4 meses, mais, um ano e 5 meses, né, vendo os é, é é muito legal né é muito legal então mais uma vez muito agradecido acompanhe o canal se não for inscrito dá um se inscreve lá dá um joinha um like um gostei porque isso ajuda o canal ajuda a fortalecer o canal e se tiver interesse em plantar um punhado de coisas que a gente trata de implantar na tua propriedade ou prestar serviços para a comunidade, chega lá no grupo do YouTube, a gente tem trocado umas ideias e pode ajudar. Legal? Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.